Olá, centelha divina Estamos ao vivo Gente, olha que delícia Quem que eu tenho aqui do meu lado? A minha querida Carla Pontual Seja bem-vinda, minha flor Muito obrigada, amor Gratidão, gratidão novamente Pelo convite, por estar aqui Salve a sua força, salve a sua luz Boa noite a todos Centelhas, divinas, como você gosta de chamar, né, amor? Boa noite a todas as centelhas. Boa noite a todos vocês. Gente, olha como que ela está linda, gente. Serena, eu vejo ela como a minha irmãzona, assim, sabe, é, é, é conexão total com a Carla pontual, eu quero dar as boas-vindas ao pessoal de casa, né, que já temos aqui algumas pessoas com a gente que deixaram também mensagens, vamos exibir um pouco aqui as mensagens, Flávio, seja bem-vindo, Arminda, Cristina, seja bem-vinda minha flor, Aline, quem mais? A Ilma, vão deixando aqui nos comentários, gente, por favor, se vocês estão nos ouvindo bem, tá? Se a conexão está boa, né? Era até, olha, na, tu acredita que eu tinha separado aquele vídeo para colocar aqui na abertura da nossa live? Aquele vídeo de Shiva que eu fiz então, e eu acabei entrando direto, tá vendo? Olha o que que dá, né? O amor de estar aqui com vocês. Gente, pelo que vocês puderam perceber, hoje teremos uma mensagem de Shiva para toda a humanidade, com essa maravilhosa que é a Carla Pontual, né? Uhum. Então eu quero pedir a vocês todos de casa que preparem a sua água, porque hoje será mais uma noite de ativações, tá bem? Né, Carla? Vamos falar um Sim. pouquinho sobre essas ativações que a gente estava falando antes de entrar na live. Sim. É, eu estava conversando com a Gleide que... Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de conversar com todos vocês, eu gosto muito de passar as experiências, né, de contar as experiências que eu passei. Mas eu sinto de coração que o mais importante que eu faço aqui é ser um instrumento dessa energia divina que flui através de mim, que flui, na verdade, através de todos nós. Então, assim, eu sou apenas um aparelho que me preparo há milhares de anos para que eu possa servir dessa forma ao meu propósito de vida evolutivo e ao auxílio né, dos seres que podem é, crescer recebendo essa energia, aqueles que estão prontos porque aqueles que vêm na minha direção, eu acredito que vêm para receber essa energia divina que flui através de mim. né? Eu sinto que eu, como Carla, eu pouco posso colaborar, porque a personalidade Carla ainda encontra-se com várias restrições, né? com vários limites. Então, assim, é a energia que é passada durante a nossa conversa é uma energia extremamente forte, ela realmente ela atua na nossa vida de verdade. E é do meu coração que vocês recebam essa luz, que essa luz faça com que cada um de vocês receba a graça que vocês estão precisando nesse momento. E a energia de vai ajudar vocês. Em qualquer momento que esse vídeo for visto, essa energia vai permanecer ativa, porque ela está ativa na, em toda a estrutura. Ela é, é, abriu o vídeo, entrou e ela foi. Desculpa, é. minha Flor. Entrou tá aqui no meu telefone a nossa live. <risos> acontece. Tá... Pois. pois é, gente, porque nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Que nessas lives que nós promovemos aqui, as pessoas que nós trazemos tudo que é dito nas palavras, elas saem, frequências que fazem ativações no nosso DNA. Por isso que eu peço sempre a vocês que tragam a água, que compartilhem a live, que se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, isso tudo contribui muito para o nosso canal, tá bem? Colabora muito, né, Carla? Para quem não me conhece ainda, né? eu me chamo Carla, e nasci muito ativada, conectada já com a espiritualidade, então, desde cedo, eu tinha toda uma percepção de um universo invisível, um universo captado pelo sexto sentido, porque nós temos os cinco sentidos básicos e sentimos a vida e o universo por ele, e eu tinha essa sexta, né? esse sexto sentido já ativado, então, isso me fazia interagir né, com esse mundo espiritual. Mas eu gosto de me colocar apenas como irmã mais velha, uma alma muito antiga, muito antiga, e que está aqui na Terra fazendo um serviço de limpeza, de purificação para esse momento de transição planetária para que a Terra saia de um período de expiação para um período de regeneração, numa linguagem mais espírita, é, essa casa precisa ser limpa. Todas as almas estão sempre em constante evolução. Isso. Então, assim, vivenciar uma dualidade na terceira dimensão, né? vivenciar a amnésia, vivenciar a, a, a distância, né? vivenciar essa obscuridade toda e você conseguir despertar no meio é como uma Lotus nascer do pântano. Então, assim, é muito importante para o processo evolutivo de cada alma. Então, assim, houve o um chamado para ajuda, mas era uma ajuda que ia também fazer com que cada um de nós é, alcançasse um degrau maior dentro do nosso caminho espiritual. A energia que vai ser recebida hoje ela vai purificar todo o campo. E ela vai fazer todo o direcionamento para o caminho do amor e da luz. Né? Para o caminho da era de ouro, no caminho da nova era, de luz, né? que nós estamos, de verdade. Que lindo! E eu estou aqui respirando já profundamente, me colocando em prontidão <risos> para poder receber essas ativações. É o que eu sempre falo, gente... Venha, venha com o coração aberto, venha com a mente aberta, sem preconceitos, sem julgamento, porque tudo que é em prol do amor, que vem né, de uma energia crística do amor, é bem-vindo na nossa vida. Né? Uhum. Então, está na hora da gente sair da caixinha e deixar expandir a nossa consciência e receber, receber. Né? deixa fluir na sua vida essas energias que são tão regeneradoras, às vezes numa simples palavra, você pode talvez pensar assim, ah, mas isso eu já estou cansada de ouvir, será mesmo? Porque eu acredito que quando a gente aprende, o nível vai andando, né? Quer dizer, as coisas que vão te surgindo na sua vida, elas vão também moldando ou se aperfeiçoando, né? Então, não é por um acaso que você chegou a essa live. Com certeza alguma coisa tem aqui para ser resolvido dentro do seu ser, para que você possa adentrar também a esse novo ser humano, a essa nova era Dourada, que nós já estamos vivendo, cada uma no seu, no seu, como que eu posso dizer, no seu nível energético, né? Mas nós já estamos nessa nova Era Dourada. Vamos lá, Carlinha, fique à vontade, minha flor, hoje aqui é o programa é todo seu. <risos> tá. É, pode me interromper a qualquer momento, tá, minha flor? Se surgir alguma pergunta das pessoas e tudo, a gente pode interagir com tranquilidade, tá? Isso. Eu quero até pedir o pessoal de casa, gente, vai pensando aí nas perguntas para vocês fazerem para a nossa querida Carla, eu já estou liberando as perguntas para ela. E na medida do possível, a Carla vai respondendo aqui tudinho para a gente, tá bom? Vamos lá, então. Boa ativações a todos? Boa ativação a todos. Então, amores, a primeira vez que eu tive um contato consciente com Shiva é, faz mais ou menos uns oito anos. Eu estava na casa da minha irmã e eu geralmente eu não durmo à tarde, eu nunca durmo à tarde, na verdade, mas quando eles precisam me informar alguma coisa, me desdobrar de forma mais consciente, eles me botam para dormir. Eu lembro que eram as duas da tarde, e me deu aquele sono, que dá um sono, assim, é, diferente. E eu para dormir, e eu acordei num lugar, é, um lugar não físico, é, mas era como se fosse um tapete, assim, de nuvem, uma coisa meio outono, um pouco laranja, um pouco marrom, e veio um senhor na minha direção um senhor grande, como um senhor assim, europeu, assim, ele era calvo, mas ele era grande, um homem assim, de uns dois metros e pouco, um homem forte, assim, um, assim, um pouco assim de barriga, um senhor. E ele olhou para mim e falou assim, olha, é, nós vamos preparar você para um evento muito importante. É, estamos fazendo algumas coisas, acho que eram algumas coisas no universo, e é, você vai ser uma das, é, é, vamos dizer assim, uma das pessoas que vai né, fazer parte desse, dessa ideia e desse projeto. Era uma coisa assim, grande, e aí eu olhei para ele e falei assim, tipo, mas, desculpa, mas quem é você? Ele falou, eu sou Shiva, e minha flor, ele virou uma coisa, uma labareda de fogo, uma coisa tão imensa tão imenso, tão grande, eu fiquei tão assustada, e na hora que apareceu essa chama, eu voltei, eu voltei, sentei na cama, minha filha olhou para mim, ela falou assim, de novo, porque meus filhos estão acostumados já com esse processo, né? De... e eu falei, pois é, só que dessa vez foi com Shiva, e eu não tinha a menor noção de quem era, e eu não sou uma pessoa que pesquiso muito as coisas, que vou muito atrás, eu deixo a experiência meio que acontecer, eu deixo que as informações de alguma forma cheguem. Achei que podia ter sido, sei lá, um sei lá, um, um porque era muito real, mas sei lá, né? Foi tudo tão forte assim, a gente fica meio impactada, né, amor, com essas Sim. essas com, com isso que é mostrado né, nesse universo né, mais espiritual, é, é muito forte para a gente, assim, é muito louco. E aí passou um tempo e eu comecei a ouvir Shiva cantar no meu ouvido, faz mais ou menos um ano. E comecei a ter uma conexão muito forte com ele. O que eu entendo de Shiva é é que, assim, a muito grosso modo, Shiva, que me perdoe, existem três forças que formam o universo e sustentam, que é a força daquele que cria, daquele que sustenta e daquele que destrói. Mas o que destrói, ele destrói com o amor, porque o que está sendo construído não está vibrando na frequência do amor e da luz divina. Então, a essa, essa essência, a essa energia, a essa força, os indianos e os hindus dão o nome de Shiva. E eles dão a ele esse, essa, esse poder de destruição. Mas a minha experiência com Shiva é do ser mais amoroso que eu tive contato nessa vida. Shiva, ele é puro amor. O pouco que eu estudei de Shiva, ele é aquele que voltou para dentro para descobrir né, e expandir a sua própria divindade e ele é o, o, o, aquele que estimulou, que intuiu a yoga. Então, assim, é, as pessoas atribuem essa energia de Shiva como uma energia destruidora, mas vamos entender que ela está destruindo aquilo que não está em ressonância com o amor e a luz divina. Exato, porque é. é incrível como você disse, porque realmente a espiritualidade, é como Jesus, né, Jesus já quando veio, ele disse, eu não vim para trazer pra paz, eu vim para trazer a separação entre vocês, né, para separar tá, o joio do trigo. O joio do trigo, joio do trigo. Uhum. exato. E assim é. também são os outros. Sim. E aí eu entendi por que desde criança eu me sentia assim, tipo uma labareda. Eu via o fogo assim, em volta de mim e me assustava um pouco. Esse fogo tinha cores, assim, ele variava de cores, às vezes era dourado, às vezes era lilás. Quando eu conheci São Germão, eu falei, bom, então é a chama violeta de São né? Depois eu conheci a energia de Shiva, é, conheci a forma de dizer, né, quando a gente toma um contato consciente 3D, né, de que essa energia faz parte de alguma forma da nossa vida. E o que, Estiva, é, eu quero também que vocês entendam que eu não sou uma pessoa que canaliza seres. Eu sou uma pessoa que eu entro na frequência dos seres e eles me mostram realidade e diante daquilo que eu vejo, que eu sinto, eu passo para vocês. Uhum. Então, assim, não foi, uma, não foi um recado, não foi uma mensagem, mas foi uma visão, e o que ele tem para dizer para vocês é que vocês são deuses e deusas muito amados pela fonte criadora de toda a vida, que vocês, a gente chama de Deus. E ele diz que esse é o momento da gente assumir a nossa divindade. E toda a força que nós precisamos para isso, o universo está colocando com todo amor, com muita força. Mas é necessário que a gente se desapegue daquilo que não serve mais para a nossa vida. Porque Shiva vem com essa energia. Então, assim aquelas pessoas que estão precisando se separar de relações tóxicas, aquelas pessoas que estão precisando largar os vícios, aquelas pessoas que estão precisando largar empregos tóxicos, é, aquelas pessoas que estão precisando é, se desapegar, que tem medo, medo de morrer, medo de perder, medo de... Todos esses medos criados nessa ilusão de Maya, Porque quando o Shiva aparece e ele mostra a nossa eternidade e a nossa centelha divina, porque na visão de Shiva a gente não é um corpo biológico uma pessoa. Na visão de Shiva nós somos uma não matéria linda, colorida, incrível, divina, vivendo uma situação limitante, né, é numa expressão mais densa, né, do universo. Então seguindo ele pede para que a força dele seja utilizada para todos esses desbloqueios que vocês possam estar sentindo. Ah, Carla, como é que eu faço isso? Eu vou deixar aqui com a Gleide duas músicas que fazem essa conexão com Shiva, Sim. que fazem a gente dançar, que fazem com que o ouro que existe no nosso corpo, porque nós temos ouro também na formação do nosso corpo, esse ouro, ele brilha. E quando esse ouro brilha, nós somos reconhecidos pelas estrelas. Assim, os nossos irmãos podem fazer com mais contato conosco, porque esse é o um momento onde a Terra tá Eu acho que eu já falei isso aqui. A Terra ela também gira na galáxia, tudo gira, nada é estático, não. tá tudo em constante movimento. Então, ela passou um tempo, vamos dizer, indo se distanciando do Sol Central, de Alcione, uhum. da Lua, e agora ela fez a volta na galáxia, e ela está caminhando para o Sol Central. Então, assim, não é só uma questão de movimento, a gente vê isso fisicamente na luz, quando a luz traz toda a escuridão, toda a podridão, toda a miséria que nós temos dentro de cada um, que reverberam coletivamente no planeta que nós vivemos, porque é um pouco do lixo de cada um, o coletivo. Sim. Não é culpa de um grupo ou de outro, é o de todo mundo. Então, é, ele vem com essa energia linda de desapego, porque nós somos centelhas divinas, nós somos. E nós precisamos entender isso. Eu estou vendo, minha flor, muita gente sofrer. Eu tenho atendido muitas pessoas. E eu, que, eu queria até deixar uma, uma, assim, um conselho né para aquelas pessoas que acham que estão fazendo tudo que elas podem Porque elas já fizeram milhões de cursos Porque elas já leram milhares de livros Porque elas já tentaram meditar Porque elas têm um cristal em cima da mesa Porque elas têm isso, porque elas têm aquilo Mas Elas não conseguem é, Cumprir O desejo da alma Ainda estão no desejo do ego Então assim Se você está num relacionamento tóxico Sua alma está mandando você sair Não adianta, você pode morar numa caverna de cristal. Você não vai conectar com os seres divinos, você não vai conectar com a abundância, com a prosperidade, não nessa era agora. Enquanto na realidade 3D você fazia aquilo que a sua mente achava que ia dar dinheiro e dava, hoje, na nova era, o fluxo de abundância é para aqueles que fazem o que amam. Então, assim, é, essas mensagens todas... É, chegaram minha flor com energia assim de tanto amor eu espero estar conseguindo passar para vocês pelo menos um pouco né? depois eu vou firmar assim para passar essa energia com mais força mas era uma era um chacoalhar assim sabe de você é divino você é divino você é divino então é, saia do ego porque enquanto a gente não, não deixar... Eu tive um caso essa semana que a pessoa ela não conseguia a alma puxando para uma casa, numa praia ou numa natureza, e a falta de coragem de deixar a estrutura na cidade, embora essa estrutura esteja matando a pessoa. Uhum. Porque é isso que acontece quando a gente obedece a nossa mente e não a nossa alma. Então, o pedido de Shiva, a intenção é ativar essa alma e ativar essa coragem para que cada um faça o rompimento que é necessário fazer. Então, assim, para a gente crescer, se a gente é criança, aqueles que usaram chupeta, tem que largar a chupeta. A gente não troca a chupeta pela bicicleta em determinado momento? Faz um... Eu troquei a <risos> então... chupeta por um namorado. <risos> Então, assim é, eu acho que chegou a hora é, de daqueles que estão precisando da energia da coragem, uhum. daqueles que estão precisando dessa energia de Shiva, né dessa energia amorosa. Shiva tem um outro aspecto, o aspecto Kali, que seria o aspecto feminino. Kali, uhum. já, Kali já é um pouco menos sutil, <risos> eu diria. Mas como é o complemento divino de Shiva... Como é o outro lado? E Shiva eu compreendo como uma energia divina, onde os poetas podiam chamar de Filho Paraíso, porque ele é um dos primeiras essências que formaram esse mundo que que nós temos. É, ele é uma energia de puro amor, ele não está envolvido com nada do que está acontecendo aqui, é responsabilidade de Shiva, nada. Ele, ele é puro amor. É responsabilidade de quem criou e de quem manteve, mas Shiva é uma outra essência. Ele não é essa mesma essência de quem criou e de quem mantém. Veio da mesma fonte, mas é uma outra essência. É uma essência puramente amorosa. E deixa eu lembrar se ele trouxe mais alguma coisa assim de divisão. Ah, sim. É, insistir nessa questão assim do realmente do desapegar. Porque para fazer esse salto, é importante que é, a gente se eleve. Porque muita gente, né minha flor, acha que eu e você, a gente é mais evoluído, porque a gente conecta com Shiva, ou conecta com a Shushara, ou conecta com Krya, ou faz isso. Na verdade, gente, vou falar a verdade. Nosso espírito faz isso há milhares e milhares e milhares de anos. Então, assim, não é uma graça, uma benção, ah, o escolhido, o preterido, não é verdade. É aquele que se esforça bastante, é aquele que está pronto. Eu tive que abdicar de muitas coisas, eu falei para essa pessoa, quando eu encontrei o meu mestre rapé, eu tinha ali 28 anos, Saturno em cima de mim, cobrando um posicionamento, e aí, você vai se posicionar no mundo, você vai fazer o que veio, ou você vai ficar à toa, né? ou vai ficar se distraindo? Então, quase que enlouqueci, porque o processo era muito difícil, espiritual, não tinha suporte para fazer essa caminhada. Graças a Deus, eu encontrei o Robert Rapel um expansor de consciência, um ser de luz, muito mais do que isso que eu estou falando. Ele é, um, ele é uma essência que trouxe muitos de nós para cá. Eu lembro dele na nave, quando ele estava é, nos informando sobre dando aulas sobre a Terra, sobre como é, é, é, se liberar e, e qual seria a palavra-chave para a libertação, que era amor e luz. Então, amor quando é quando eu fui no seminário dele que ele falou, você é amor e luz, aí tchuf, aí eu fui, aí incrível, né? E aí eu fiz essa eu, eu fui dessa conexão toda. Então, a primeira coisa que o Rappé me falou... Confie naquilo que você está sentindo. Confie em você mesmo. E eu digo para todos vocês isso. Confie em vocês mesmo. Porque isso é palavra de mestre. Confie naquilo que você sente. Confie naquilo que sua alma chama você. Não confie na sua mente. A mente engana. Ela é feita, ela é fabricada, ela é um computador vazio... que Ela ganha um nome, um time de futebol, ela ganha uma religião ela ganha um status social, ela ganha um número de carteira de identidade, de CPF, a alma não. Então, assim, é, a primeira coisa que ele me falou foi se mude, saia do seu apartamento confortável, do seu isso, do seu aquilo, e procure simplificar a sua vida até que ela seja muito simples. Porque é isso que vai acontecer no processo da quinta dimensão. As vidas serão simples. Eu não quero dizer que as casas não vão ser bonitas, não vão ser pintadas, que os jardins não vão ser lindos, que as pessoas não podem ter piscina, que, que você não pode morar na beira do praia. Claro que pode. Não é pobreza, não é miséria, é simplicidade. É uma outra forma de existir. Então eu abri mão, eu abri mão do apartamento confortável, eu abri mão de tudo que eu tinha ali, e cheguei aqui é, na Mata Atlântica, numa casa muito simples, morei durante muitos anos numa casa com palha de coqueiro em cima, e de forma muito digna, porque isso não importa nada né? no hum. resto. Então, assim, mergulhar no processo. Não estou dizendo que todos vocês vão ter que abrir mão da forma que eu abri mão para conseguir canalizar e conectar essas energias e fazer a minha missão, né? fazer o meu propósito. Mas eu digo a vocês que se vocês não deixarem o ego de lado, se vocês não é, optarem pelo desejo da alma, se vocês ficarem na mente, vocês vão sofrer muito. Então Shiva veio com esse alerta. Dia assim eu via muitas pessoas assim com a mão na cabeça, sabe, tipo aquela carta do Osho, pessoas na mente porque elas não vão entender o processo, elas não vão entender a quantidade de luz que está entrando. Então, a luz, ela pede para que você compartilhe, a luz pede para que você ame, a luz pede para que você agregue, para que você acolha. E as pessoas estão seguindo o outro caminho. É verdade. E elas vão, é, falando assim, muito claramente, elas vão enlouquecer. Uhum. Eu estou percebendo isso, desculpa interromper, Carla, mas quando eu paro para poder ver um pouquinho né, o que está que acontecendo no mundo, o meu mundo que eu vejo aqui, gente, a única forma que tem para chegar para mim é através do YouTube, né, da internet. Então, quando eu paro para poder ver, eu penso assim, meu Deus, as pessoas estão, estão perdendo o sentido da vida. Da vida. Elas, elas andam tão naquela busca que não sabem onde buscar e ficam tentando preencher a busca com coisas banais, com coisas fúteis, né? Até mesmo se ridicularizando. Eu Sim. sinto muito isso, mas como a gente sabe, cada um tem o seu processo, não é? É, eu também, minha flor, eu levo uma vida super isolada eu saio pouco, peço tudo, porque tudo chega na nossa casa, então, Sim. assim, é, eu vou à praia, que eu gosto muito, mas vida social, assim, eu diria zero. É, eu vejo o mundo através da internet. E eu andei passeando pelo mundo, assim, um, um mês e meio atrás, eu fiquei apavorada. Sim. Eu fiquei muito assustada eu sei que eu interajo com pessoas que estão no fluxo da luz. Então, são pessoas que estão se aprimorando, são pessoas que estão buscando ser melhores, é. pessoas que estão ali né, é. caindo, levantando, caindo, levantando, porque o processo é esse mesmo, né? não é sobre não cair, mas é sobre identificar a queda e ali tentar superar de alguma forma. Então, a gente vai analisando né, a nossa sombras, vai observando, vai vendo... Quando eu tive essa conexão com Shiva, eu tive dois momentos assim muito fortes, porque eu achei que eu estava muito muito curada muito é, assim desapegada, e, e eu senti medo. Eu senti medo. Eu senti medo de morrer e senti medo de é, deixar meus filhos nesse mundo muito louco. E assim, e aí cada um de nós tem que ter essa coragem de mergulhar e sentir e começar pelo medo, porque o medo, ele é o que impede tudo na nossa vida de crescer. É o medo. Então, assim, a alma chama para o novo e a mente tem medo. Fala, ah, não, mas isso não deu certo. Isso e é isso, isso e é aquilo. Ah, e aí você fica numa zona de o famoso sim. Si e o mas, si e mas, isso tem que riscar da vida, gente, se aventura, tá. não é? Shiva, pegue, confie, confiem, confiem no divino, vocês são filhos da fonte criadora de toda a vida, o que vocês imaginam que essa fonte criadora sente por nós? Em poucos minutos eu senti uma força assim de uma luz que descia sobre meus ombros. Gente, era uma coisa tão sem palavras. É, era uma coisa tão incrível. Era um amor tão grande. Então, o que é que a gente tem que entender, né? Ah, por que então? Por que, é que essa confusão todinha com tanto amor? <risos> por que é que tá essa confusão? Vamos lá porque viemos de conflitos de outros planetas parando aqui. Uhum. E aqui não estamos aprendendo a nos entender, que era o propósito. Então, assim, aqui ninguém se entende com ninguém. As religiões não se entendem, as cores não se entendem, as bandeiras não se entendem, ninguém se entende aqui. É um problema, continuamos com o mesmo processo. Então, assim... Ah, mas eu não acredito em vida estrelada e tudo. Tá bom, então vamos aqui para a Terra. Cada um de nós vive em média de 120 a 2 mil encarnações. Vamos tirar uma média de mil e vamos dizer que se hoje a gente está cometendo erros, né? você imagina lá atrás, de mil anos para cá, passando pela Idade Média, Idade da Sombra, onde nem o chakra cardíaco do coração tava aberto. Então as pessoas eram animais, é, não tinha o amor, o amor incondicional está brotando agora, a Kundalini está subindo agora, agora que a gente está com possibilidade de ativar né todos esses processos. Depois de Jesus Sananda, ele veio e ele conseguiu fazer isso, fazer com que o nosso corpo funcionasse, né agora a gente precisa ativar. Quando eu comecei o meu processo, é, eu comecei através da biodança, é, eu tive uma proposta de... É, tomar remédio de tarja preta e ser controlada psicologicamente de alguma forma, e tive a oportunidade de fazer esse processo energético para desbloquear. Então, assim, é, e todos os professores e mestres que eu escuto até hoje, todos concordam com o que eu penso. A gente começa a limpeza, o desprendimento de tudo pelo chacra. Porque os chakras eles têm todas as informações, assim, de tipo de medo, de angústia, disso, daquilo, tá tudo gravado nos chakras. Então, assim, do, começando do primeiro, do vermelho lá embaixo, é o medo. Se você tem medo, você não avança, você não cresce, você não anda com seus próprios pés, você precisa de uma muleta, então você tem vício, você tem um relacionamento tóxico, ou você tem um emprego tóxico, ou você tem alguma coisa porque você não confia em si mesmo. E tem que buscar a razão desse medo, porque não vai ser milagrosamente, não. Shiva vai preencher vocês de coragem. A atitude vai partir de cada um. Porque o universo está sempre emanando luz, está sempre emanando prana, está sempre emanando vida. Agora tem gente que fecha janela, tem gente que fecha cortina, tem gente que se isola dentro de uma sala fechada, tem gente que nem o sol não vê, e quando faz sol reclama que está quente. Então, Vai entender o ser humano. Vai, vai entender. Eu eu concordo com alguns extraterrestres que dizem que a experiência humana foi uma experiência que não deu certo. Ô oh, meu Deus, aí vai para a Terra. É, eu eu acho, na verdade, amor, assim, que é, a interferência que nós sofremos dificultou o processo da humanidade crescer. E acho que é por isso que Jesus Sananda, que é o criador da Terra, que é, vamos dizer assim, o nosso pastor no melhor sentido da palavra, porque ele é o nosso guia de volta para casa. Então é... me perdi. Que Jesus Sananda é o nosso guia de volta para casa, porque você estava falando que você concorda às vezes com os, com os extraterrestres, quando eles dizem que é, nós. É, voltei. É, Sananda defende a nossa causa Ele vai pedindo tempo E vai pedindo tempo E vai pedindo tempo para a humanidade Por causa da intervenção Dos Anunnakis na nossa genética Então assim, como houve Esse dedo, sabe E fez toda a modificação Desligou toda a nossa capacidade De conectar com o divino Nos deixou bestializados animais trabalhando só no instinto, você come, dorme, digere a comida, come, dorme... Oh, meu Deus! Né, é, é, vamos dizer assim, se relaciona sexualmente, procria, igual a um leão, igual a um porco, igual a um rato. Então, assim, isso foi uma maldade muito grande, né, que fizeram com a humanidade. Mas... De toda forma, o processo aconteceu porque a gente precisava passar pelo processo, senão ele também não tinha acontecido. O que acontece que eu vi, graças a Deus, foi o divino decretar e Miguel Arcanjo determinar que essa feira acabou. Então, assim, isso acabou. assim Nós temos agora a chance de viver num outro patamar de frequência, numa outra dimensão. Dia 21 agora, se fortalece um portal muito grande. Eu fiz o portal 1212, 12, e a energia era muito linda de descer de, de energia para a Terra, descer um halo de luz assim, tão grande assim, ancorando assim toda a grade da Terra, enchendo a Terra de luz, foi uma coisa tão linda. Mas essas são energias disponíveis. Não quer dizer que isso vai transformar a pessoa. Vai dizer que a pessoa que acessar isso vai se transformar. Uhum. Porque o joio não vai acessar isso Não está pronto ainda Eles são imaturos, eles estão no outro degrau Então não é uma questão nem de julgamento De bom e ruim, sabe? Eu sinto que são assim São almas maduras e almas infantis Porque toda alma madura que eu conheço É de boa, é da luz uma alma que não é da luz é uma alma infantilizada, uma alma ainda é, é, imatura, ainda não atingiu a maturidade suficiente para entender que somos filhos da fonte criadora, não somos a fonte criadora, nós cocriamos, nós não determinamos o mundo. Então, assim, é, Shiva vem trazendo esse potencial de cocriação, Onde você agora, você pode cocriar o seu mundo que você quer viver. Você pode com alegria, porque na quinta dimensão é assim. Só que lá é rápido. Lá você pensa numa maçã, ela aparece na sua mão. Sananda fazia muito isso aqui. né? um vinho. Então, assim, isso de quinta dimensão você já consegue fazer, não é? Ele fez muito mais coisas que a gente, nosso cérebro não consegue nem captar. É, comida ainda leva alguns, algumas semanas, às vezes meses... É, aqui na 3D ainda leva algumas semanas, às vezes alguns meses, às vezes demora mais. Tem pessoas que passam encarnações, encarnações. Só que o que acontece agora? Agora isso está mais disponível. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente quer. Porque é, vai ficar mais fácil de manifestar aqueles que estão em ressonância com a sua alma. Sim. Porque vai trazer felicidade. Às vezes a gente não tem dinheiro no bolso. Acontece comigo. Mas eu tenho uma felicidade espiritual muito grande. E isso é uma fortaleza, assim, sabe? Muito grande. Eu sinto que sou acolhida. Eu é. sinto que a coisa flui, que a coisa vem. Eu não preciso forçar, eu não é. preciso me desesperar. Eu não preciso ficar angustiada. Eu só deixo fluir. E tudo acontece, nada me falta. E muitas vezes sobra e que eu posso compartilhar com meus irmãos, porque isso é uma alegria na minha vida, é compartilhar com meus irmãos. Hoje eu vi uma coisa interessante, não tem nada a ver com nada, mas foi uma coisa que eu pensei. Um amigo que também fazia, eu faço live com ele, ele falou assim, o prêmio da Mega Sena de virada é 450 milhões de reais. Se você ganhasse sozinho... Você daria um milhão de reais para cada pessoa, para cada brasileiro, já que nós somos né, 220 milhões? Né? Você daria um milhão de reais para cada brasileiro? Eu vou dizer muito sinceramente, eu daria. Ainda sobrava 200 milhões. O que, que você vai fazer com todo o dinheiro, gente? É verdade. Pelo amor de Jesus, dá para ajudar muita gente. Eu acho que um milhão Sim. é muito, porque tem muitos irmãos africanos, tem muitos irmãos em guerra, tem muitos irmãos se locomovendo, tem muitos irmãos refugiados, tem muitos irmãos precisando de acolhimento. Para que você bote um milhão na conta de cada um também, porque eu acho muito. Mas no sentido, assim, do, é, do, do, desse, desse compartilhar, obviamente, que, que eu faria e eu acho que é natural. É... Mas essa é a hora. Essa é a hora de pensar no coletivo. Essa é a hora do todo. Porque, assim, nós vamos passar por momentos muito complicados. 2023 vai ser um ano onde. A, a espiritualidade em um ano onde é, a paz no coração ela vai ser muito importante porque nós estamos aí à beira do segundo ceifador e o segundo ceifador é o desapego aos bens materiais Sim. então assim você chega na hora dessa energia antes do processo para que a gente possa fluir e desapegar isso, exatamente Eu vejo com Shiva como portador dessa energia Que foi liberada por Mestre Sananda Ou mesmo do Sol Central ao Cine, não é? Então vem Shiva trazendo toda essa energia para a gente Ou melhor, para algumas pessoas está sendo novidade Para as outras estão reforçando ainda mais esse processo que vai paulatinamente, gradualmente sendo liberado, gente, sendo liberado. Não é, Carla? Eu me engasguei. O, o desprendimento é muito importante agora. Muito. Porque na hora que faltar comida no nosso vizinho e a gente tiver em casa, a gente vai ter que compartilhar. Sim. Tem o momento vai apertar para testar cada um de nós. Então, assim, Sim. Esse é o momento, novamente, do grande teste. A gente passou por um, evoluímos um pouco, conseguimos colaborar, conseguimos compartilhar. Um grande número de pessoas evoluiu. Foi lindo. Eles queriam chegar a 7%, chegou a 5%. Mas aí, depois, demorou muito, foi caindo, caindo, chegou em 4%. Então, a gente precisa de um ao outro professor, as pessoas chamam de ceifador, mas é um professor. E ele tem testar você. E a prova é prática, como eu costumo dizer. O Enem que a gente está fazendo para a quinta dimensão, a prova é prática. É naquele irmão. assim, No seu caminho, ainda tem algum irmão que você passa, que é um morador de rua, ou alguma pessoa necessitada, e você não olha para ela e você não resolve. Você passando na frente nem você nem ajuda de algum aspecto você está sendo reprovado. Suas notas estão diminuindo, porque tudo aquilo que está à nossa volta, a gente está numa espécie de sala de espelho, como eu te falei, a sugestão, né a primeira sugestão desse desse vídeo. é Tudo que está ao nosso olhar, que vem na nossa direção, é um reflexo nosso, de bom e de ruim. Então, se no, no caminho que você faz, de casa até o trabalho, ou de casa até a escola, ou de casa até a padaria, ou, sei lá, você cruza, ou chega na sua, na sua no, no seu celular um pedido de ajuda de alguém, de um animalzinho, de uma planta, de um ser humano, por qualquer motivo, se chegou até você, ajude, porque esse é o teste. É verdade. Cada um tem o um entorno que necessita nesse momento, né? Voltando à pergunta, assim, por que é que essa confusão tão grande? é confusão tão grande porque a gente ainda não entendeu nada. Porque no dia que a gente entender se a colaboração, o amor e a fraternidade em ação, uhum. Jesus quer que sejamos ele em ação, não é em teoria, não é com o livro debaixo do braço. É com a ação. Não... É com ação. Não tem nada a ver com conhecimento. Não tem nada a ver com nada. Tem a ver com. Você pode ler um milhão de livros. Você não vai acessar a quinta dimensão se o seu coração não entendeu ainda e não executa ainda, ainda o compartilhar. É. Por isso que eu, eu vejo uma muito... lei. A lei é a lei da fraternidade. Isso. Aqui na Terra a gente pode ter um monte de lei, a gente pode ter um monte de coisa, cada país tem a sua, cada. Né? Não importa. A lei divina é a fraternidade. É a lei da quinta dimensão. Então, assim, é... a gente tem que exercer a fraternidade. Isso. Um momento não de exerce. atitude. Se você não exerce, você não vai. Então, assim, ah, cara, mas eu tenho que procurar gente para ajudar. Não precisa procurar tanto, né? Para a gente olha de um lado e do outro, a gente vai encontrar. A gente vai encontrar alguém para auxiliar, algum grupo. Você pode auxiliar com o que você faz. Você pode auxiliar com dinheiro, se você tem dinheiro, você dá dinheiro. Se você é uma pessoa que você pode costurar, você costura. Se você é uma pessoa que você pode fabricar alguma... Então, gente, é realmente assim, é doação, né? É atitude. É. Cada um colabora do jeito que sabe que pode colaborar. Nós temos dons guardadinhos aí que podem vir para fora. É, e todo mundo pode ajudar. Ah, eu sou é, dentista. Tudo bem, uma vez por mês ou um, uma tarde por semana, dedique às pessoas que não podem pagar o tratamento. Se você é médico, dedique o seu tempo àqueles que não podem. Também dê um jeito de você atender, nem que seja seu funcionário, a família dele, as pessoas em volta, alguém que esteja necessitando. e Enfim, cada um pode doar de si. não é, não é é Nós precisamos de todos, na verdade. Não é só de dinheiro que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de voluntários, físicos, pessoas que chegam em, em, em lares de idosos, e acolhem os idosos e abraçam idosos abandonados. Então, assim, a gente fica querendo ter conexão com isso e com aquilo, fica querendo saber de nada, fica querendo saber de terrestre. enquanto o nosso teste, a nossa prova é aqui. é aqui. Eu li uma uma coisa muito linda de Lao Tsele, ele fala que o ego é o fogo, aquele que busca o topo da montanha, porque o fogo sobe a montanha, né? E ele falou que o divino é a água que desce a montanha e se encontra com o mar. Então, muitas pessoas querendo serem, ser muito especiais, querer ser muito isso e muito aquilo, gente, vamos ser comum, vamos ser normal, não tem nada mais legal do que ser normal, não entre nessa armadilha da, da, da Matrix, que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter, você tem que isso, você fica frustrado, você fica amargurado, a alma de você está clamando, eu sei, porque eu atendo muitas pessoas por dia. É. Esse, esse ano eu atendi, eu acho que quase 3 mil pessoas esse Uau. ano. Então, assim, desesperadas. Meu Deus! Porque a alma chama e falta esse, esse, esse, esse confiar. Porque tem um momento na nossa vida, gente, que a gente tem que saltar do precipício. É, é uma né, uma expressão assim ruim, mas é como assim do tipo acreditar, confiar. Tem que se jogar, tem que confiar no divino. Você imagina se a fonte criadora toda a vida Se você tem um filho, imagina o amor que você tem pelo seu filho. Um filho, um marido, um pet, um, pet, um gatinho, um cachorrinho, enfim. Você multiplica esse amor pelo infinito. E aí você vai achar uma fração... Do amor que a fonte criadora de toda a vida tem por nós. É esse amor que Estiva veio passar, esse amor que ele veio conduzir para todos os corações, para todas as células, para todas as almas. E a gente sente isso, né, Carla? Ah, a gente sente de uma forma mágica. E está abrindo, o campo está abrindo, nós estamos conectando com seres, nós estamos entendendo mais, nós estamos conectando com a nossa divina presença, a gente está vendo que as coisas estão fluindo, já, já, porque a gente está num momento também muito dramático, a gente está num momento muito complexo. Sim. Então, assim, energicamente, está assim, muito pesado, e por isso que vem essa energia amorosa, leve, sabe? De, de, de Shiva ver essa energia assim no amor, onde preenche o nosso campo, né onde acolhe o nosso corpo, trabalha as nossas células, para tirar a gente dessa realidade 3D, porque isso é uma ilusão. Isso é uma matrix, uma ilusão. O um mundo espiritual não tem nada a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência onde a gente deve levar com muita seriedade. Porque aquilo que é feito aqui reverbera no seu, no seu caminho espiritual. E agora, mais do que nunca. Porque, assim, esse trem que está partindo para as estrelas agora, essa nova era, essa quinta dimensão, essa regeneração, o meu mestre Rapé, ele falava assim, do tipo, outros trens sairão, mas eu pegava, eu, se eu fosse você, eu pegava esse. <risos> então, assim, com certeza, mestre, né? A gente, a gente não vai se atrasar, né? A gente vai se esforçar é. para pegar, pegar o, o, o ticket para poder viajar. Esse mesmo, é. não esperar o próximo, não, gente. 26 mil anos. 26, 26 mil é, Em algum lugar desse, em algum planeta de expiação novamente. Eu não quero. Nem eu. Nem eu. eu. Se eu tivesse que me esforçar, se eu tiver que me esforçar é, ao máximo, eu vou dizer assim: que eu estou muito focado. eu digo a vocês: foquem. Foquem uhum. porque o que Shiva me mostrou, que tem para gente ali na frente. Se imagina: saúde. A gente nem sabe direito o que é ter saúde, assim, de vez em quando a gente tá tossindo, tem uma dor de cabeça, dá uma topada, faz isso, faz aquilo, a gente tá sempre com algum tipo de desconforto, maior ou menor, ou processando alguma coisa nesse nosso corpo físico, né? Então, assim, a gente tem saúde, a gente tem, a gente tem é, uma, uma luz, assim, que vibra e que preenche tudo e não precisa do alimento, e a gente se alimenta de prana. Você pode se alimentar de folhas, de frutas, se você quiser, mas o corpo ele se preenche de pura uhum. luz. É isso que tem para a gente. Claro que é um processo, né? é um passo ali na frente. A gente vai ter um corpo ainda que necessita de alimento, mas a possibilidade de se viver de prana, se já existe hoje, hoje já tem um grupo que vive de prana na Terra. Na quinta dimensão, esse grupo vai ser muito maior. Então, assim, o próprio corpo se supre, ele não adoece. Ele não se rasga, ele não se quebra, ele não se machuca. Olha que coisa incrível. Hum, o espírito sim. habita uma nave mais, mais fácil, onde você se transporta é, só do seu ser. Você sai daqui e vai para ali, para todos os corredores, obviamente, que fazem parte daquela frequência. Olha que coisa incrível. Gente. É lindo. Aqui a gente tem que ficar no ponto do ônibus. <risos> é. O pavô, né? <risos> Rezando é, para o é, avião não cair. É, é, isso é mesmo. É, é, é incrível, porque quando você começa a adentrar esse, essa nova frequência, né, Carla? Como que a vida Sim. da gente vai mudando. Porque me fez lembrar o fato de hoje, né? Hoje é um dia especial para mim, gente. Eu vou tocar nesse ponto. Por quê? Toca, fala muito do desapego, né, e da doação. Por quê? Agora mesmo, gente, a minha avó, ela, ela fez a passagem dela e eu estou aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu entendo a passagem. Eu me sinto agora quase que na responsabilidade de passar força para minha família lá no Brasil, porque eles vibram ainda naquela coisa de que quando uma pessoa faz a passagem, né, é, tem que, né, se descabelar, sofrer mundos e fundos, mas a gente não sabe que é um momento de comemoração, né? É um momento de deixar Desapegar, deixar ir e doar, ser grato, sentir gratidão. O momento que nós estamos vivendo hoje, ele está nos propiciando a isso, propiciando. Falei certo? Ele está nos dando é, possibilidades da gente viver realmente aquilo que nós nascemos para ser ou Sim. para passar né? que é amor, força. Coragem, seja grato, né? Ame, libere, solte. Então Confie. isso foi? Confie. Confie, porque tudo que a Carla me falou falou aqui para todo mundo até agora me fez recordar do que me aconteceu, gente. Então eu estou vibrando aqui em pura gratidão. Eu estou ouvindo a Carla. Mas eu estou assim, eu sou grata. Eu sou grata. Né? Nós devemos honrar os nossos ancestrais. Né? E a minha vozinha foi um ancestral, uau, de puro amor. Ela estava ali sempre pronta. Então, eu estou agora nessa liberação. Deixa a borboleta voar. Ela fez o seu caminho né? de aceitação. É... Shiva traz a clareza da morte como uma ilusão. Isso. Porque somos, somos todos não-matéria dentro de um corpo é. biológico. Então, quando a gente dorme, a não-matéria, a primeira coisa que ela faz quando a gente fecha o olho e dorme é sair. Então, assim, no que ela sai, você está na mesma dimensão das pessoas que já partiram. Então, você pode ter conexão. Eu tenho conexão com meu avô. Ele já partiu, já faz, foi em 2020. Não, foi em 2000 e eu tenho é, contato com ele. Então, a, a morte, ela não existe. O que é que existe? Existe a falta do tato, assim, nessa dimensão aqui, porque lá a gente se abraça. Então, Sim. aqui pode faltar a presença, você sente, obviamente, dói no coração, obviamente a gente sente saudade, é claro que, né é, quanto mais jovem é, eles são, e quanto mais próxima é a relação, mais dor a gente sente, a gente não está falando disso. Não é sobre não doer. Uhum. É sobre ter a consciência de que a vida permanece uhum. e que estamos todos interligados. Somos células de um grande corpo cósmico. Exato. A gente não tem esse corpo. Então, Exato. a gente passa flutua. Nós viemos, nossos pais, nossos queridos, nós viemos mais ou menos do mesmo lugar, da mesma colônia ou do mesmo umbral. A gente veio mais ou menos junto do mesmo lugar e para lá, mais ou menos, a gente está voltando. Então, assim, a gente vai reencontrá-los daqui a pouco. É como aliviar o coração, não é uma desculpa, não é um, um tentar amenizar, não, é uma realidade. A realidade espiritual é que ela é viva, ela é muito viva, e que nós, nós é, nos encontramos todo o tempo. O que pode acontecer é de você chegar numa colônia e você de repente o seu pai não foi uma pessoa muito íntegra assim, e de repente ele está lá no umbral, você tem que esperar ele subir. Sim. Mas pode encontrar a sua mãe. Como falam os livros espíritas, 80% das mulheres vão para as colônias, e 80% dos homens vão para o umbral. <risos> assim Eita. porque não assumem, não assumem a família, não assumem a responsabilidade, geralmente tem um vício, geralmente é, traem. Né, geralmente enganam então assim esse mau comportamento não leva para colônia não nem leva para planetas evoluídos não. não a pessoa tem que ser uma pessoa assim é íntegra sim e sim honesta sim mesmo essa variação de honestidade ela fica um pouco assim nossa nossa ética na verdade né fica um pouco volúvel né dependendo do, da experiência mas é, esses comportamentos levam a gente para experiências é, espirituais da pior qualidade. Sim. Sim, gente, e essa vivência ela é tão real, Carla, que você estava falando aí, né, desse plano para o outro, que Sim. ela esteve aqui ontem, comigo, é, foi. Ontem ela veio, eu senti uma vontade, coisa que eu não sinto, eu senti uma vontade grande de deitar um pouquinho no sofá, eu deitei e lá uhum. eu tenho uma comigo, ninguém pode, enorme. E como a casa está toda fechada, não entra vento. E quando eu Sim. olhei para a planta, três folhas dela estavam assim para mim, acenando para mim. E eu olhei e falei assim, as folhas estão balançando por quê? não tem vento aqui dentro, as janelas estão fechadas, aí eu senti, ai, passou alguém para me dar tchau? Com certeza, se não foi, tá para ir, e veio se despedir de mim, foi lindo esse momento para mim, e aí de repente, à noite, a minha irmã me fala, né? olha, ela está dormindo, eu falei, não, ela só está ligada pelo cordão de prata, porque ela já foi, né? E aí, realmente, agora, uma horinha atrás, ela fez a passagem dela. Agora está no mundo espiritual lá, acenando para gente. E você vê como a conexão, o que acontece é a conexão do coração. Na verdade, continuamos todos conectados, ou pelo amor ou pela dor. Sim. Aquele que nos ama, fica conectado pelo amor. Aquele que nos odeia, fica conectado pelo ódio. É... Então, assim, obsessou, veio assombrar. Então, é... assim... É, tem que andar na linha, tem que, tem que, ter, tem que trabalhar essa energia amorosa. Né? É, mas eu acho que, basicamente, a mensagem é essa, minha flor. Se acha que alguém tem alguma pergunta... Eu posso... Deixa eu dar uma olhada. Gente, desculpa eu ter saído aqui um pouco do tema, mas é porque me conectou muito com o, o, o tema da gratidão, do desapego e da doação de força agora, tá bem? Foi por isso, tá? Vamos lá então. A nossa querida Manuela, seja bem-vinda minha flor, o Renato... Eu amo a Carla e recomendo o trabalho Sim. dela, que é incrível. Ele é uma gracinha. Ele é um amor de pessoa. O é Marcondes, seja bem-vindo, meu querido. Ora Olá, Marchivara. Isso aí, grande beijo no coração. Vamos ver Tchau, aqui se, se tem alguma pergunta, enquanto isso, eu vou mostrando aqui um pouquinho, tá? a gente ver se tem alguma pergunta. Cheguei, minhas flores. Seja bem-vinda, minha flor. Vamos lá, então. É, mamã, mamã. Ok. Ah, tem que mostrar, né, gente? Não pode deixar passar, né? Amo esse canal. Amo a Carlinha, que foi a minha mentora no meu processo de autoconhecimento. Olha que fantástico. Oi, amor. E a, o Marcondes diz né, que ele é amor e justiça. Isso aí. Uma sessão com Carla Pontual é disruptivo, é uma virada de chave, é algo transformador. Vamos ver. A Grace é, é uma terapeuta maravilhosa que se descobriu nesse processo, confiou, confiou na sua alma confiou no seu processo, confiou nos seus guias e ela se tornou assim, na verdade se tornou não porque nós já fazemos o que fazemos há milhares de anos, então a gente só desperta, né, e acorda para a ferramenta e ela é uma das Marianas, a gente tem um grupo de oração Ai. onde a gente faz, é, onde a gente faz encontros e reza pelo planeta e ancora a energia divina e a gente pode trabalhar de muitas formas, minhas flores, todas vocês que lindo, é compartilha comigo depois. É, é só se dispor. E quem quiser auxílio, é só lá no meu canal colocar o nome, porque a gente coloca Não Pode ser no meu Instagram, que é mais fácil. Pode colocar o nome da pessoa que quer receber oração, porque a gente une o grupo das Marianas e fazemos essa decisão de energia bem bonita. Conta comigo, tá? Olha só, o Renato, Carla Saibaba era uma encarnação de quem? Tu sabe, minha flor? De Shiva. De Shiva. Incrível, né? Porque Saibaba, Satya Saibaba, né? Ele Sim. foi uma pessoa uau, fenômeno. É. é isso, uau. Salve Deus. Que não tem palavras para descrever. O que, que foi? Uma pessoa muito generosa? Uma pessoa... Não existe palavras para descrever. É, na, verdade, na verdade, ele é um fractal dessa, dessa é, energia, né? Porque assim, o Shiva, ele é uma energia, mas ela é uma energia que ele pode assumir qualquer forma, qualquer cor. Sim. Ela é... Né? Então, assim, ela, uma partezinha, uma partícula de Shiva animou o Sai Baba, mas o Sai Baba volta para o todo, sabe? Ele Eu não fica andando, andando por aí ele. Né? Então, esfregadinha <risos> na mão, toma, meu filho, leva. Leva, é. Ah, é, lindo. é lindo, é, é. Olha, ela disse que os atendimentos de Carla é algo transformador. Ela me impulsionou, me deu segurança, me fez ver quem eu sou, me fez ver novo propósito de vida, ou meu propósito de vida, né? Acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem aqui. Boa noite. Então, as pessoas que trabalham em hospitais, lares, prisões, etc., são lugares tóxicos, o que fazer... Hum, é uma boa pergunta. Muitas coisas. <risos> Muitas coisas. É, uma delas, a mais importante, é você se vestir de uma armadura azul, clara, bem celeste, a cor do céu, uhum. e você firmar essa, esse, essa luz em volta de você. Você pode falar, eu ativo a minha divina presença, eu ativo o raio azul de Miguel Arcanjo sobre mim. Então, assim, você pode pedir ao universo um anjo que te acompanhe. Agora, assim, para se proteger, se proteger, você tem que andar muito na linha. Porque o que vai proteger você é a sua integridade. Então, se você escorrega, né? Se você escorrega ali, você abre uma porta para que a energia negativa ela entre. Então assim é bom tomar é bom tomar muitos banhos de ervas, é, banho de alecrim, banho de espada de São Jorge, procurar na internet banhos de limpeza, porque são ambientes muito carregados, extremamente carregados. Então assim é, nesse, nesse caso eu indicaria a chama violeta dourada. Uhum. É. É, você falou numa coisa correta Que eu achei super interessante A gente fixar um pouco, Carla Porque a nossa integridade né? o nosso, A nossa intenção Os nossos isso. pensamentos Gente, o quanto que isso Influencia no seu dia a dia né? Tudo. Então quem tem Uma boa conduta Um bom coração, bons pensamentos O que que acontece? É quase que você vive com essa armadura, ok? Sim. É, então Sim. só precisa estar sempre é, se limpando, se protegendo quando você sabe que você tem uma certa é, um, caidinha para o outro lado. Aí a gente corre lá, aí deixa eu me limpar correndo porque sinto que alguma coisa que apossou de algum campo da minha energia, né, Carla? Porque Sim. quando você mantém, tem o autopoliciamento do seu ser, tá tudo certo, né? De vez em quando, Sim. um banhozinho de sal grosso ajuda a alcal al alcalinizar. É, o sal grosso ajuda, mas é bom colocar um pouquinho de mel, porque o sal tira muita energia também, então é bom botar um pouquinho de mel, mas... No caso da. Eu, eu não esqueci o nome da pessoa que perguntou, me desculpem, sobre Oi. o. Deixa eu ver aqui um momento, seu se encontro. É... A Ana Tavares. Oi, Ana. Então, é, é importante que você sinta que você é uma peça muito importante do tabuleiro. É importante que você entenda que toda a equipe de Miguel Arcanjo. Né, trabalha para manter a lei e a ordem. Então assim, você é um soldado, vamos dizer assim, né, uma guerreira da luz do lado de Miguel Arcanjo. Senão você não estaria assistindo essa live. Se você fosse do outro lado, né? Então, se você está aqui, se você tá aqui, é porque a sua alma ela conduz você, conduz você para a luz, para a integridade, para melhora, para consciência, para expansão. Então, é Faça uma conexão com Miguel Arcanjo, chame por ele, peça para que ele envolva você nas asas dele, assim, para que você esteja todo o tempo envolvida nas asas dele, principalmente quando você dormir, porque a energia das pessoas, ela pode é, vir junto, e aí se você não tomar um banho, se você não faz as coisas, veja só, Jesus quando chamava os apóstolos e as pessoas para ajudar os leprosos nas grutas, quando finalizava o processo, Jesus botava todo mundo para tomar banho no rio. E era Jesus, hein? Jesus. Ele podia só fazer assim com a mão e tá todo mundo limpo. É. Mas ele mandava o pessoal tomar banho. Então, assim, a limpeza do campo áurico, ela é muito importante. É. Eu costumo também fazer o banho seco. Você ah, eu tá faço bem? também banho de arco-íris. é. Depois tu me ensina esse banho de arco-íris, por favor. Que eu também Ensine. quero aprender. <risos> Oi, Carla. Grata pela doação. Como trabalhar com pessoas que estão fora da sintonia do amor? Ui. Hum, se são parceiros, assim, de trabalho, é, quanto mais você... É, porque a gente fica também um pouco com... A gente vai ficando chateado, né? Quando as pessoas são meio chatas, né? É, na verdade, quanto mais você fluir amor, quanto mais você se melhorar, mais você melhora o outro. Ele, de certa forma, é um espelho. Ele vai, ele tá querendo te mostrar alguma coisa. Tem alguma coisa nessa pessoa ou nesse lugar que está em você, em maior ou menor escala. Pode falar, não, mas a pessoa é um monstro e eu sou legal. Algum aspecto ali estar em ressonância, senão você não estaria ali. Então, se você se melhora, se você identifica o que é que pode estar em você ali refletindo, né, você se melhora e no que você se melhora, uma mágica acontece. A pessoa pode continuar insuportável, mas ela vai ser insuportável com os outros e com você não. não... Ou, ou, a pessoa, ou você vai, vai ser transmissível. Trans, é, é, vai mudar de lugar, ou de empresa, ou de sala, ou de você não vai mais ter contato com aquela energia. Porque a gente só tem contato com a energia que a gente precisa, amor. E é para todo mundo. É, é, bom e ruim. Se você recebe um presente, um mérito, uma palavra bonita, um abraço, é mérito seu também. Mas se você recebe uma violência, um xingamento, isso aquilo, é, é demérito seu também. É. Então a gente tem que olhar para isso. É. né? Eu postei um short, acho que foi ontem, falando exatamente isso, Carla. Se você me perguntasse no passado, Gleide tem uma pessoa que eu não suporto, ela me tira a energia, eu não tenho paciência com ela. Eu diria, fuja dessa pessoa, você não é obrigada a ficar com ela. Hoje eu diria fique com essa pessoa. Porque é essa pessoa que vai te ensinar a ter paciência. É com essa pessoa que você vai aprender a aceitar as outras pessoas assim como elas são. Com essa pessoa que você vai evoluir. Né? Então, tá tudo conectado. Porque tudo é experiência da alma. A gente quer ter experiências do ego. A gente quer casar, a gente quer comprar, a gente quer viajar. A gente quer fazer um monte de coisa mas a alma precisa de um aprendizado, e aqui é uma escola. Então, com qual certeza. é o aprendizado? Resiliência, humildade, paciência, generosidade. Que lugar melhor do que um manicômio judiciário com tanta gente difícil de lidar para que a gente aprimore esses nossos valores, né? É uma escola, é uma escola. É. A nossa querida Aline, saindo de um relacionamento tóxico, abusivo, a vida começa a fluir? Minha flor, eu diria para você, assim, do tipo se desligar primeiro completamente. Se você se desliga completamente, a vida flui. Mas enquanto você está presa à energia, ou você tem raiva da pessoa, ou você tem mágoa, ou você ainda tem alguma esperança, ou, ou você ainda, de alguma forma, você prende, porque tudo vai... É sempre de dentro para fora. É. Então, assim, é entrou, na, entrou na relação tóxica porque faltava alguma coisa. Geralmente, esses aprendizados são de autovalorização. A pessoa diminui tanto a outra que a outra chega na conclusão de, peraí, não, mas eu sou alguma coisa. Aquelas que conseguem se recuperar, né? Muitas morrem, muitas não, né? ficam muito traumatizadas, mas aquelas mais fortes, casos mais leves, se liberta, sim, e a energia, ela flui, ela abre completamente, mas ela vai depender de você. Se você tiver algum aprendizado ainda, se você não aprendeu a lição com a relação tóxica, você vai encontrar outra. Isso, a roda de sansara, né? A roda de sansara, você não sai. Se você não mudar o padrão, você não sai. Isso era uma coisa muito clara que Shiva me mostrava muito claramente. Permaneceu no padrão, permaneceu na roda. Tem que sair do padrão. Quando você sai do padrão, você sai da roda. Então, assim, senão a gente vai ficar vivendo. O universo é cíclico, tudo é redondo. Deus adora coisa redonda. Então, assim, o tempo também é uma espiral, tudo é redondo. Então, só a coisa homem volta. Que é, quadrado. é só o homem que é quadrado e essa percepção linear das coisas, né? Mas é, as experiências, elas voltam, elas voltam e elas voltam incessantemente para ver se você aprendeu a lição. Então, uma vez que você aprendeu a lição, aquela experiência não vem mais. É, é, é isso mesmo. Gratidão, Carla. Olha, deixa eu só responder uma coisinha aqui. Algumas pessoas estão perguntando sobre o contato da Carla, gente. O contato da Carla, todos eles, estão aqui abaixo na descrição desta live, tá bem? É só clicar lá no mais, onde está escrito mais, depois dos três pontinhos, e vocês veem todos os contatos dela, tá bom? A nossa querida aqui, Desconstruir para Reconectar, beijo no seu coração, minha amada. Ela falou sobre esse evento que está sendo tão falado, o Flash Solar. Pode falar algo? Eu, não, eu não sou especialista, é, tem pessoas que falam isso melhor do que eu, o professor Walter Trebits, ele é maravilhoso, procurem por ele na internet, ele tem uma TV, eu acho que é a Cron, é, ele recebe muitos insights, ele, é mais, ele, é, é, ele tem mais informação, conhecimento do que eu, mas eu sinto que tem a ver com esse processo da Terra caminhar em direção ao Sol da Oceane a esse fluxo de energia que a gente vai receber. Porque o sol tá assim, né? E ele vai se alinhar, quando o nosso sol se alinhar com o sol de Alciônia a gente receber esse fluxo todo, eu tenho a impressão que é aí onde pode haver os três dias de escuridão, aí onde nossos satélites podem flutuar, pode acontecer alguma coisa, porque vai ser forte. Mas eu sei que ele vem, Pelo segundo, segundo professor ele vem, eu confio nas informações. Sim. Sim, gratidão, Carlinha. Olha, a... gente, vou fazer só mais uma pergunta, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? E a Carla tem outros compromissos, né? Então vamos lá. Carla, como fazer o desapego quando o outro depende de nossos cuidados? Se foi um compromisso que você assumiu na espiritualidade de cuidar de uma mãe, de um filho, que veio com necessidades especiais ou que adoeceu... Se é um compromisso, seu, seu propósito nessa vida é cuidar dessa pessoa. Sim. A gente está falando de situações onde você não se desconecta porque você tem medo. Você não se desconecta porque você tem, vamos dizer assim, é, se de alguma forma você se acomoda na zona de conforto. Sim. Mas pactos espirituais, a gente tem que cumprir. E agradecendo a oportunidade de estar fazendo isso porque é um ajuste no espírito muito sério uhum. então assim se é um cuidado com um os nossos ancestrais com às vezes com o próprio relacionamento que você se compromete ali no meio do caminho a pessoa fica doente e aí você quer abandonar o barco e fazer o processo você é livre você é livre e está tudo bem se você fizer mas tem consequências então, assim, a situação vai se repetir num outro momento para que você cumpra o propósito. Então, assim, o negócio é o seguinte, o grande lance é o seguinte, ou a gente faz agora, bem feito, ou uhum. a gente vai ter que fazer de novo. Yeah. É. É, não tem muito, é isso. Eu não tem jeito. Não, tem que fazer é. bem feito, tudo, agradecer a tudo, tudo, porque assim é importante lembrar que todos nós ficamos lá em cima no mundo espiritual, pedindo, implorando, implorando a reencarnação, implorando, porque a consciência espiritual é uma e a consciência aqui na matéria é outra. Então, assim, todos nós sabemos exatamente o que ia acontecer, quem nasceu com pai, sem pai, quem foi criado em orfanato, quem foi criado com a avó, quem teve pais bons e tranquilos, com dinheiro, quem nasceu sem dinheiro, quem nasceu dessa cor, quem nasceu com aquela, quem nasceu aqui, quem nasceu ali, tudo é organizado. Nada é aleatório, nada. Todo o universo é controlado por uma força inteligente, que tem forças tomando conta e administrando. Então, assim, tudo que a gente vivencia, todas as pessoas que estão e o lugar onde nós nos encontramos, até aqueles que estão na faixa de Gaza, até aqueles que estão fugindo da guerra, todos estão na hora, no lugar e com as pessoas certas para o aprendizado que vieram cumprir, os acordos que se comprometeram lá no plano espiritual. Acontece que a gente chega aqui, a gente quer férias, né? A gente quer ganhar dinheiro, arrumar um relacionamento com alguém bem bonito bem rico e ser bastante feliz e viajar bastante. O Caribe, naquelas águas transparentes. Eu que adoro praia, mas a realidade espiritual é outra. Então, agradeço, amor. Agradeço a oportunidade de estar vivo. Agradeço porque nós pedimos muito e tem muitas almas que não vão conseguir nascer porque não, não tem tempo mas Então, uhum. eu, eu agradecer a oportunidade e fazer dessa oportunidade a melhor coisa possível, uhum. mesmo que o seu universo seja horrível, que tudo tenha dado uhum. errado, que tudo tenha dado uhum. errado, que você se sinta a pior pessoa do mundo, mesmo que você olhe eu falei, eu não tenho por que agradecer porque meu universo é horrível. Eu vou dizer a você, agradeça pela oportunidade de vivenciar todos esses desafios, porque a sua alma com isso aprendeu muito. Ela vai sair vai sair mais resiliente, vai sair mais paciente. Ela vai sair melhor. E assim a gente vai dando um passo de cada vez, né, em direção a essa luz, né? Uhum. Eu vejo sim que o primeiro passo, gente, para você começar a ver o mundo de outra forma é essa gratidão que a Carla descreveu. Porque quando você começa, você começa a ver nas pequenas coisas, em tudo, a beleza, vida, cores, sabe? Eu vejo vida em tudo. Então o mundo para mim, o universo para mim... É maravilhoso, é lindo, eu, meu Deus, vamos lá. Olha, eu estou aqui ouvindo vocês tranquila, me deu uma tontura tão grande, que se não foi esse. Está <risos> na hora de fazer o trabalho. Liliana, é um chamado, minha flor. Está uhum. <risos> né? na hora, está na hora, é. Carla, minha flor, eu quero muito te agradecer, tá? Tu tem alguma algum anúncio para fazer, um agradecimento? Fica à vontade, flor. Eu quero fazer um trabalho com vocês, de descer essa energia de Shiva de forma mais intensa agora, de forma mais direcionada. né? É, é, é uma energia bastante forte, procurem estar sentados, procurem estar com a, a, o corpo assim para receber... Né, essa energia Se vocês quiserem beber um pouco de água antes Porque uma vez que a gente Joga água no nosso corpo Todos esses trabalhos energéticos Que fazemos Eles são mais absorvidos né, Pelo nosso corpo físico então, Eu vou pedir para que vocês Fechem os olhos Para que vocês respirem tranquilamente Se vier alguma imagem né, No campo de vocês é, Respeitem essa imagem Shiva, ele se apresenta de várias formas Cada um de nós vai reconhecer ele de alguma forma Mas é só respirar e receber Em nome da divina e amada presença de Deus em mim, eu sou E pelo poder da Trina que brilha no meu coração Eu sou Me conecto com essa energia pura de Shiva A sua energia, a sua luz e tudo que você me mostrou flua através do meu coração e alcance todos os corações de todos os meus irmãos, de todos os filhos do mundo. Estão nesse momento recebendo e respirando essa energia linda, dourada. Eu sou a energia de Shiva atuando em cada corpo, em cada célula. Eu sou a energia de Shiva, acordando e despertando cada fio do um. Eu sou a energia de Shiva que flui, renovando, através do seu sangue, todos os seus corpos, renovando suas ideias, reconectando vocês com suas almas. Eu sou a energia de Shiva, que rasga o véu de Maia, a energia que mostra a divina presença de cada um. Eu sou a energia de Shiva, que abençoa a cada filho do mundo. Eu sou gratidão. Pronto, minha flor. É muito forte para mim. Eu fico um pouco tonta. Era que o meu microfone tava bloqueado. Que eu disse que eu sentia isso aqui, tudo em mim aqui, vibrando, ó. Tá? Era como se estivessem ativando ainda mais, né, a glândula pineal. Tá? Fazer assim. Uau, e estava difícil para abrir os olhos. Eu senti que eu podia ficar assim mais umas duas horas. Oi? É, na verdade, vocês todos vão ficar assim durante a noite, e na verdade, todos aqueles que querem receber essa energia, todos aqueles que permitem, né, que respiram essa energia e confiam nessa luz restauradora, né? porque a gente está muito acostumado a acreditar na matéria, naquilo que é palpável, mas nós somos um corpo de luz. Uhum. E é a luz que nos cura, é natural isso, né? O resto é para o corpo biológico, é para a roupa. Uhum. Mas a cura da alma, o remédio é luz, é prana, é banho de arco-íris, é conexão com essa essência né, linda que chamamos de alma ou de espírito, enfim, a, essa essência divina que nós somos. Então, amores, gratidão, Gratidão pela experiência, gratidão pela confiança. A gente é que agradece, minha flor, pela experiência que você nos proporcionou hoje, a sentir, né? muita gratidão mesmo pela sua presença aqui, nos trazendo sempre tanto conhecimento, tanta luz, com essa delicadeza toda que tu tem. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu te amo muito e o canal tá sempre aberto para você, tá bem? Compartilha porque estará colaborando também para a ascensão de outras pessoas, tá bom gente? Vamos fazer isso. Cada um fazendo o seu trabalho como trabalhador da luz. Não se esqueça, essa responsabilidade não é só minha, não é só da Carla. Não, é sua também, que está aqui nessa live com a gente, tá bem? Sim. Vamos distribuir as responsabilidades, porque senão o pessoal começa a pensar que não, é, é, a responsabilidade é dela, é de fulana, de Ciclano. não é não, é sua também, tá bom? Então, é de cada um. É de cada um. Então, hum. olha, gratidão por vocês existirem serem quem são.